relativamente à primeira parte em que o Sr. Presidente da República se pronunciou sobre o passado, disse aquilo que já todos sabíamos e que já o tinha dito. Tenho uma opinião divergente da minha sobre quem é responsável por um acontecimento que ambos concordamos que é deplorável. Segundo lugar, sobre o futuro. Sobre o futuro, total convergência. É necessário estabilidade e é necessário prosseguir as boas políticas que, têm, que nos têm permitido sair de uma situação muito crítica de dois anos de pandemia, de, temos de enfrentar as consequências de uma guerra, de um pico inflacionista de subidas de taxas de juros num contexto em que Portugal foi o segundo país da União Europeia que maior crescimento teve o ano passado que no primeiro trimestre deste ano teve, continua a ter um bom desempenho económico em que o emprego está no máximo os emprego estão no máximo, em que as receitas da segurança social registram que os vencimentos declarados no primeiro trimestre tiveram uma valorização de 10% relativamente ao primeiro trimestre do ano do ano passado, em que a inflação tem vindo progressivamente a desacelerar e onde as condições de investimento têm vindo a melhorar. E ambos partilhamos de uma preocupação, é que esta melhoria das condições económicas se vá traduzindo no dia a dia numa melhoria das condições de vida dos portugueses. É o que acontece quando a DEC nos diz que os preços dos bens alimentares já estão a baixar, que onde sabemos que com o conjunto das medidas que adotámos o preço da energia e, em particular, da eletricidade foi contido, quando sabemos que os apoios extraordinários ao rendimento começaram a ser pagos, os aumentos intercalares dos salários da função pública este mês das pensões em julho vão ser pagos. E, portanto, essa trajetória que a estabilidade e as boas políticas que têm sido adotadas permitem é que é importante prosseguir. Isto é a convergência e o resto ficou.